Fala, minha leoa! Tudo bem com você? Eu sou a Paula Tavares, empreendedora, e hoje eu quero trazer no nosso Gota de Refrigério uma mensagem específica para você que é mulher empreendedora. Você é uma mulher empreendedora? Está aqui comigo nesse canal, nesse espaço? Então presta muita atenção no Gota de Refrigério de hoje, porque tem uma mensagem de refrigério para você. Fica comigo! Minha leoa, estou muito feliz porque eu estive buscando de Deus uma mensagem para o Golta de Refrigério. E nisso tudo, o um Senhor que é muito bom, que é muito fiel e que sempre tem uma palavra de vida e de esperança para nós que somos empreendedoras, trouxe o tema de uma série que nós vamos ter aqui no nosso canal, que é o poder da oração na vida da mulher empreendedora. Nós sabemos que a oração ela tem poder para agir em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida E por que não dizer na área financeira Na área empreendedora E todas nós precisamos entender Que existe um poder muito forte Muito poderoso Que muda situações na oração Que é o poder quando você ora É liberado sobre a sua vida Sobre as coisas que rodeiam a sua vida E a oração ela prepara as condições perfeitas para um novo tempo de Deus em alguma área da sua vida. Às vezes no seu negócio as coisas não estão dando certo. Você já experimentou orar? Você já experimentou consagrar Deus em oração essa situação? Não. A palavra de Deus diz assim: consagre os seus planos ao Senhor e eles serão bem sucedidos. Você quer sucesso nessa área? Você quer que as coisas se desenvolvam? Procure saber de Deus, se é da vontade dEle em oração. Porque quando é da vontade de Deus, você consagra Ele e Ele tudo faz prosperar. E aí a gente vai mais adiante, tem dois versículos que nessa série eu vou estar compartilhando sempre dois versículos com você. Então não perde, fica comigo até o final, me acompanha nesse processo. O primeiro versículo, anota aí mulher, é Mateus 21, 21, que diz o seguinte. Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiveres fé e não duvidarem, vocês poderão fazer as mesmas coisas que eu fiz. E essa figueira, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz a essa figueira. E não somente isso. Preste atenção, não somente isso Mas vocês poderão dizer a este monte Levante-se e jogue-se no mar E isso acontecerá Gente Gente, que incrível Você dá ordem a um monte e ele se mover Isso é o poder da fé Mas aí ele continua Se creres, receberão tudo o que pedirem a oração você acredita que a sua oração pode mover montanhas? Pode mudar o percurso da história? Pode revolucionar tudo? Pode mudar toda a história do seu negócio que hoje pode estar ruim? Você sabia que o poder da oração pode te dar sabedoria para conduzir todas as para conduzir todas as coisas? Você sabia que o poder da oração gera dentro de você força, ânimo, vigor, autoridade? Você sabia que o poder da oração pode mudar o percurso do trajeto que as coisas estão caminhando hoje no seu negócio, mulher empreendedora? Você sabia disso tudo? Porque se a palavra diz, se você crer, você receberá tudo o que pedir em oração. Recebe essa palavra. Para a sua fé ser aumentada. Para o seu ânimo ser aumentado. Para é que você tenha uma nova visão, uma visão ampliada daquilo que Deus quer fazer através da sua oração, quando você se posicionar. Existe um critério, um posicionamento. Eu e você, se não nos posicionarmos diante de Deus, nada vai acontecer. E é necessário ter uma posição diante de Deus. E para finalizar, eu quero te dizer algo. Existe algo específico. Sendo gerado no coração de Deus para você, mulher empreendedora. Ah, Paulo, o que será esse algo específico? Eu não sei. Você só vai descobrir no íntimo da oração com Deus. Preste atenção nessa palavra. Você só vai descobrir na intimidade com Deus o que existe de específico sendo gerado no coração de Deus para você, mulher. Ah, eu quero chamar a atenção agora a sua mulher empreendedora. Que você tem a identidade de Cristo. E quando nós temos a identidade do Pai. Nós nos parecemos com o Pai. Nós temos a capacidade dada pelo Pai. Nós temos DNA do Pai. Isso, eu quero te dizer com isso. Que você tem a capacidade vinda de Deus nas suas fraquezas. É quando eu, é quando eu sou fraca que eu reconheço que Deus é tudo. E a minha força vem dele. Se você está fraca no seu negócio, se o seu negócio não está caminhando bem, esse é o momento, mulher, de você se levantar com toda a sua fé, com toda a sua crença no Filho de Deus e acreditar que Ele pode fazer por você. A sua força não vem de você e nunca vai vir. A sua força vem de Deus quando você se colocar diante dEle em oração. E esse colocar diante de Deus em oração Gera dentro de você força, vigor Para continuar no seu negócio Vai vir novas ideias Vai vir novas estratégias Vai vir um, no, um movimento totalmente diferente do comum Do que você já está acostumado a fazer Porque Deus vai liberar sobre você As características que você precisa para avançar Uau! Se tornando uma leó destemida Cheia de coragem e de fé. Entende, mulher? Antes de se materializar aquilo que é necessário no seu negócio, você precisa gerar isso em oração. Para que Deus habilite, capacite, levante você nessa força, nesse vigor, para você avançar. E o seu negócio avançar junto com você, porque você é a referência. Você é a referência do seu negócio. Se você não está bem, o negócio não está bem, velho. É claro que não está bem Porque você não está Fortificado E nós nos fortificamos A nossa fraqueza é no Senhor É no Senhor Nossa força vem dele O nosso vigor vem dele Tudo vem dele Amém? Então guarda essa palavra no teu coração Nós vamos ter essa série aí O poder da oração na vida da mulher empreendedora Durante não sei quanto Está indeterminado mas a gente vai sempre trazer os versículos e a mensagem do que Deus tem ministrado ao meu coração para você, que é uma mulher empreendedora, que enfrenta muitos desafios. Porque empreender não é fácil. Não é fácil. Mas a força do Senhor a gente consegue. Com as habilidades que o Senhor desenvolve em nós, é possível ser uma mulher empreendedora. Amém? Seja em qualquer negócio que você estiver envolvida. O seu esposo é sozinha, é com uma amiga. É capaz, na força do Senhor, desenvolver e ser melhor e crescer. E ter o sucesso que o Senhor quer que você tenha. Porque os pensamentos e os planos do Senhor é bem maior do que os nossos. Bem maior. Beijo no seu coração. Muito obrigada pela atenção, por estar aqui comigo até o final. Me aguarda no próximo vídeo, com o nosso Gota de Refrigério, falando sobre o poder da oração na vida da mulher empreendedora. Tchau!